Luísa, nos últimos dias, vinha passando por sucessivas experiências dolorosas, tal como se caísse de uma alta escada, dessas cavadas na pedra, com dezenas de degraus. A cada degrau, novo baque. Dirigindo-se ao IML, pensava com revolta. E eu a mulher mais bela dentre todas, como bem comprovam as coronistas sociais, eu, que até então vivi para expor-me como joia raríssima nos ambientes sofisticados que me abrem as portas, eu, a mulher que deslumbra os homens, como é que estou capturada nesse cruel redemoinho existencial? Com a mente nublada, não se dava conta de que, na verdade, era mesmo uma mulher belíssima, mas até ali pouco fora esposa, menos ainda mãe. Sim, o marido, que nunca fora sua razão de ser, mas apenas o sustentáculo financeiro dos atos que sua vaidade exagerada comandava, agora estava internado em estado delicado. Quanto aos filhos, Anderson, a única criatura a qual, vez por outra, dispensava sentimentos de amor, maternal, no caso, estava desaparecido. E Mary, finalmente, a filha rebelde e desmiolada, ainda por cima toxicômana, evadira-se da clínica de recuperação e nem sequer dava sinais de qualquer arrependimento. A demonstração de carinho de a pouco, com certeza, era mais a conta da culpa pelo transtorno causado ao irmão, pois até seu cartão do banco a filha surrupiara e sacara algum dinheiro. Sem refletir nessas nuances de seu equivocado viver, seguia pensando antes de chegar ao IML. Tristecina esta que abruptamente me enrodilhou em acontecimentos funestos. Não posso acreditar que eu, a rainha das passarelas sociais, vejo-me neste instante obrigada a tamanho desplante. De Reconhecer cadáveres. Não se lembrou de Deus em nenhum momento dessa tormentosa escalada de más surpresas e piores momentos, ou melhor, Dessas quedas sucessivas. O seu céu era o somatório dos ambientes sofisticados nos quais os flashes dos cinegrafistas e as baboseiras dos comentaristas sociais eram as estrelas. Equivocado o céu. Mas em tal céu só havia um sol. Ela. Sol esse que, paradoxalmente, brilhava mais nas noites suntuosas e de deslumbrantes ajuntamentos de frivolidades, em que as multiplicadas horas que se escoavam multiplicavam também as iniquidades que aumentavam a dimensão do vazio existencial de quantos ali se reuniam. Nessas oportunidades, em se aproximando o alvorecer, o sol luísa se retirava, Talvez como se estivesse inconscientemente concedendo espaço a sublime, incomparável e maravilhosa bênção divina, o sol. Agora, tendo que suportar o calor escaldante da tarde que já ia terminando, a mente fervilhava, pois não encontrava onde apoiar a razão para descansar a mente das ideias em tumulto. Seus pensamentos, fundamentados em revolta, não lhe concediam mesmo alívio espiritual naquele vendaval de hipóteses cruéis que a realidade escancarava à sua frente. Se o passado fora de glórias e luzes, o presente estava sendo amargo e o futuro só projetava sombras e incertezas e imaginar que um único pensamento dirigido a Deus, com sinceridade de alma, lhe daria o oásis espiritual da paz. Aguardando na sala de espera do IML, enquanto o delegado providenciava o reconhecimento, Luísa mal conseguia acreditar que sua beleza estivesse naquela lúgubre e fantasmagórica repartição pública tão diferente das passarelas da vida nas quais desfilava. O doutor Américo, que já chegara, procurava incutir-lhe ânimo. Foi com alívio que recebeu a informação de que ali não havia nenhum corpo com as características do Anderson. Durou pouco, porém, sua alegria quando Lopes aduziu. Se o jovem assassinado ontem à noite era doador de órgãos, o corpo dele deve ter sido levado para a central de transplantes, para que as diversas equipes médicas o examinassem e decidissem pelo aproveitamento dos órgãos em vários transplantes. Luísa olhava o delegado imobilizada. Não conseguia pronunciar palavra. O doutor Américo precisou ir atender a um chamado de um cliente. — Se a senhora quiser, sugeriu Lopes, poderemos ir até a central de transplantes para colher mais informações. Luísa só conseguiu mover a cabeça, concordando. No deslocamento para a central, agora que a noite chegara e com ela o céu se enfeitara de estrelas, nem a suave brisa que a vagava conseguia despertar-lhe na alma sentimentos outros que não os de desespero, alimentando revolta crescente contra o destino e a vida. Seus pensamentos. Que mal fiz ao mundo para me tratar assim. Se existe justiça na terra, ninguém vê meu sofrimento. Tenho direito a tantas alegrias, porque o destino só me oferta frutos amargos. Chegando à central de transplantes do Estado, Luísa teve que aguardar por uma hora. Ligou para sua casa e ficou sabendo que até aquele momento não havia nenhuma notícia do filho. Pelo telefone celular, pediu ao doutor Américo que fosse naquela hora mesmo para a central de transplantes... para auxiliá-la em tão pungente situação. Por esse telefonema, o doutor Américo informou-a de que há pouco soubera que Ari ainda estava inconsciente... por efeito da anestesia mas que os aparelhos monitoradores da UTI indicavam um quadro estável, isto é, o transplante não apresentava nenhuma complicação. Poucos instantes após, o doutor Américo chegou. Lopes havia ido procurar a equipe responsável pelo aproveitamento dos órgãos do corpo do doador Venelau Paul Sainz. Sendo então informado de que o corpo só poderia ser liberado bem mais tarde, pois os patologistas ainda precisavam concluir alguns procedimentos. Insistindo e justificando seu pedido, conseguiu que a equipe médica liberasse o exame visual de reconhecimento por parte de Luisa. Os médicos deram autorização por estarem cientes de que o doador se chamava Venelau Paul Sainz. Imaginaram que logo seria desfeita a suspeita da mulher que buscava o filho desaparecido, chamado Anderson. Enquanto aguardava Lopes retornada às dependências interiores, Luísa falou ao doutor Américo. — Peço ao senhor que vá fazer o exame do tal cadáver, pois não me sinto disposta a passar por tão constrangedora situação. — Mas, dona Luísa, acho melhor irmos juntos... Para quê? Para ver um defunto? Não estou gostando desse delegado me obrigar a tais despropósitos. Acontece que o caso é gravíssimo. Seu filho está desaparecido e a polícia só está tentando ajudar. Nesse momento, o delegado aproximou-se e convidou. A senhora está pronta para me acompanhar? Se quiser e puder, vamos agora mesmo proceder ao reconhecimento não houve como Luísa recusar. Quando Meire era atacada pelos dois marginais e Anderson interveio, estabelecendo-se a briga, ao ser atingido pelo tiro, este foi fatal. Os criminosos não pensaram em mais nada. Retiraram o anel e o relógio de Anderson, abandonando-o. Antes, deixaram no bolso da camisa dele um documento de identidade com o nome de Venelau Paul Sainz, que tinham tomado de um jovem viciado, devedor de muito dinheiro, para devolvê-lo só quando recebessem a dívida. Venelau Paul Sainz, segundo sua identidade, era doador voluntário de todos os órgãos. Após localizarem a caminhoneta, colocaram Meire e as motos na carroceria e foram para a praça, onde deixaram a jovem ainda desmaiada e sangrando. Levaram o veículo para uma oficina distante da praça e de onde houve a briga com Anderson. Dispostos a obter algum lucro, venderam o carro a preço vil para um comprador de veículos usados, que, na verdade, praticamente só comprava carros roubados por valores ínfimos. Tais veículos logo eram desmontados e as peças revendidas para oficinas conhecidas, sem registro oficial. Não tardou para Anderson ser achado, pois naquele local muitos eram os casais que namoravam. Quem o encontrou avisou a polícia num telefonema anônimo. Antes que transcorresse uma hora do momento da briga, o homem ferido era levado diretamente para o atendimento de emergência do Hospital Municipal. O investigador policial de plantão no hospital... anotou os dados fornecidos pela equipe médica da ambulância. O boletim de ocorrência só seria lavrado na delegacia... no dia seguinte, no início do expediente matinal. O médico plantonista que atendeu Anderson... verificou que ele praticamente já estava no estágio terminal... tecnicamente denominado... paciente com morte encefálica ou com morte cerebral. Isso significava que não mais se recuperaria e que o desenlace integral poderia ocorrer dentro de alguns instantes ou em poucas horas. Baseando-se apenas na informação policial, quanto aos documentos de identidade do paciente, o médico solicitou a chefe da enfermaria que informasse o centro de captação de órgãos quanto à existência ali de um doador em potencial de múltiplos órgãos. De fato, esse médico era amigo do doutor Renato que lhe telefonara durante o dia solicitando empenho de encaminhamento caso surgisse algum doador para atender Ari, cujo quadro entrara na fase crítica de sobrevida. A partir daí... Anderson foi transferido para o centro de captação, onde foi examinado por junta legal, composta de um neurologista e mais dois médicos, com a finalidade de comprovar a morte cerebral. Confirmado tal diagnóstico, após o prazo legal de seis horas e ciente de que ali estava um doador voluntário, enquanto convocava as diversas equipes médicas para aproveitamento dos órgãos, cada uma dentro da sua especialidade, a junta médica, mais por ética do que por conduta legal, solicitou apoio policial para contato urgente com familiares, pois, sendo doador declarado pela lei dos transplantes, não havia essa exigência legal. Contudo, aquela hora da madrugada... Perto das três horas, o máximo que os policiais conseguiram foi localizar um tio da vítima, internado num hospital com cirrose hepática. Diante dos policiais, esse tio, ao ser acordado e à vista da identidade que lhe foi exibida, sem demonstrar a mínima emoção ante o falecimento do sobrinho, aborrecido até, informou que o morto era órfão de pai e mãe e que, como responsável por ele, já desistira de colocá-lo no bom caminho. Declarando que o sobrinho era um perdido, consolou-se dizendo que agora, pelo menos na morte, talvez servisse para alguma coisa. A concordância, sim, era tácita. Então assinou o termo de concordância com o eventual aproveitamento de órgãos do sobrinho. Cumpridas as demais formalidades da lei, ao fim da madrugada, alguns dos órgãos aproveitáveis do jovem venelau Paul Sainz já estavam sendo conduzidos aos centros cirúrgicos, nos quais, angustiados receptores, aguardavam a vez de serem contemplados com tal bênção. Em nenhum momento, os profissionais da saúde das equipes receptoras duvidaram da identidade do doador, até porque, diante das informações policiais, a ninguém também passou a ideia de que ali houvesse qualquer engano... Menos ainda a fraude. Culminando os fatores coincidentes que levaram todos os que participaram do atendimento a Anderson a se sentirem seguros dos procedimentos, a identidade trocada exibia a foto de um jovem cujo biótipo, sinais característicos, tipo sanguíneo e fator RH, eram os mesmos. Quanto aos traços fisionômicos, o tiro na face inviabilizara em parte a identificação. Naturalmente, o coração foi o primeiro órgão a ser aproveitado para o transplante. Após rigorosos exames e testes, sendo comprovada a excelente adequação e compatibilidade, foi destinado a Ari. Não que ele fosse o primeiro paciente da lista de espera, mas sim aquele doente cuja ficha médica apresentava maior compatibilidade. Contudo, para tal decisão, dois foram os fatores determinantes. Primeiro, seu estado gravíssimo. Segundo, a proximidade, mesma cidade, entre doador e receptor, pois os doentes que encabeçavam a lista eram de cidades distantes, tornando impraticável que, àquela hora da noite, houvesse a possibilidade de serem atendidos, não só pela falta de equipe cirúrgica especializada onde se encontravam, como também pelo prazo máximo viável para a utilização do órgão. Seis horas. Aliás, chegou a ser feito contato com dois desses pacientes, mas as respectivas equipes médicas que poderiam atendê-los só teriam condições de se reunir na tarde daquele dia, inviabilizando assim o transplante cardíaco. Determinante da decisão de destinar o coração para Ari foi o fato, definitivo, de que todas as condições de peso, altura, idade, tipo de sangue e fator RH indicavam-no como o receptor mais compatível. A ninguém escapem os meandros percorridos pela justiça divina em todos os acontecimentos, humanos ou espirituais, às vezes julgados os mais díspares, mais estranhos, mais inconcebíveis. Para Deus, onipotente, onisciente, onipresente, justiça infalível, amor integral e inteligência suprema, não existe o acaso. Acaso é uma palavra que espíritos tutelares, racional e logicamente, eliminaram por completo do vocabulário cristão, quando consubstanciaram os informes sublimes que possibilitaram a Allan Kardec codificar o espiritismo, o cristianismo redivivo. Demonstrando e exemplificando caridade, tais instrutores federais subtraíram do dia a dia o acaso e, por extensão, sorte ou azar, em seu lugar, implantaram o entendimento da irrevogável, justíssima e perfeita lei divina de ação e reação. Jesus, Mestre dos Mestres, lecionou a cada um segundo suas obras. De tempos imemoriais, visita algumas almas a sugestiva e veraz concepção do karma, traduzida, ampliada e explicitada pelo Espiritismo sob a noção de causa e efeito, por vezes cognominada de choque de retorno, o que, em substância, sem alterar o princípio filosófico de tal concepção, apenas amplia seu conteúdo. Traduzindo em termos espirituais, podemos apreciar que tudo aquilo que é produzido por um espírito, desde pensamentos a ações físicas, bem como por todos os espíritos no universo todo, torna-se geratriz de consequências. Aliás, ao tratarmos de ação e reação, encontramos na própria física fundamento similar pela lei do atrito, Presente em todos os movimentos de corpos sólidos, em maior ou menor grau, sendo praticamente inexistente o grau zero. Assim, se a primeira proposição é de ordem moral, a segunda é de ordem terrena. Mas, em essência, não diferem entre si. Toda ação gera uma reação. Ação e reação. Nada mais justo. Todas as mazelas... Dores, angústias, aflições e dúvidas, quando iluminadas pelas luzes dessa lei universal, agasalham-se na lógica, que gera entendimento, que gera resignação. Por isso, não pergunte aos céus por que você sofre. Pergunte ao seu guardião espiritual qual a melhor forma de administrar o abençoado sofrimento de agora, deixe que a resposta daquele sempre presente amigo tutelar seja ouvida pelos ouvidos infalíveis da sua consciência. Ele certamente o amparará, falando a sua alma do amor do Pai, falando de Jesus, o bom pastor, ajudando-o a robustecer a fé, bendito analgésico, o mais eficiente para os sofrimentos físicos e, máxime, morais. Mente a mente, ele, seu anjo guardião, lhe dirá da infinita misericórdia divina, que, ao engendrar a vida, abençoou-nos com a inteligência, a consciência e a liberdade de agir. Dirá mais, que fomos criados perfeitos por Deus e, partindo do nadir da simplicidade e da ignorância, ...rumaríamos de forma inexorável para o zênite da evolução espiritual... ...a luz da alma, qual sol a iluminar nossos espaços... ...repartindo tais claridades com caminheiros que venham atrás. E mais, se esse caminhar demandar tempos sobre tempos... ...outra bênção Deus nos deu, a eternidade. Diante dela, todos os fatos, acontecimentos e projetos... Bons ou maus, ocorridos sob nossa custódia, a nós retornarão em forma de consequência. No deambular dos séculos, filhos decimais dos milênios, a grande peneira das reencarnações irá expondo à claridade solar o bem que sobrevive e o mal que se esvai, em cada um de nós, no fluxo depurativo das vidas sucessivas. Cada minuto de sofrimento é um grão que essa batéia deixa passar, tanto quanto cada boa ação é um brilhante que fica exposto na superfície para sempre. Quando cada um dos minúsculos vãos dessa batéia estiverem ocupados, aí não caberá mais sofrimento e será tempo de passar para outra peneira, Ainda mais rigorosa, de brilhantes também ainda mais brilhantes. Por tudo isso, difícil mas proveitoso, abençoe a dor. Ela não é sua inimiga, é, simplesmente, a credora compassiva, que o visita quando seu saldo moral pode quitar antigos débitos, muitos deles contraídos em longínquas vidas, mas no presente acumulados, na ganga dos nossos descaminhos. E se você define com certeza plena que em sua trilha de angústias só encontra o destino cruel e inexorável, travestido de cobrador implacável, ainda assim eleve o pensamento a Deus, isento de revolta. É que, por vezes, somos tão endurecidos de alma, tão embrutecidos no pensar e agir, que nem sequer percebemos os descaminhos que palmilhamos, conducentes ao abismo profundo que seria infinito se, em boa hora, a dor, inevitável e abrupta, não interrompesse nossa queda livre, qual providencial rede de segurança para foitos, qual infelizes acrobatas. Ainda aí...